Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu sou Anderson Reis e hoje você vai aprender a música Quanto Tempo da Marisa Monte no ukulele. Essa música que faz parte aí desse CD novo que ela lançou agora, do CD Portas. E eu já fiz dois tutoriais desse desse álbum novo, né? Aqui nesse canal, eu vou deixar aqui nos cards em cima, não deixa de passar lá para você aprender. A música ainda Portas, né, que dá o título ao, ao, ao CD, ao álbum, muito bonita. E a música Calma também, que é a mais facinha aí para quem tá iniciando. E essa música aqui, ela tá em, é intermediária também. Se você já conseguiu aprender Portas, é, provavelmente vai conseguir aprender essa, essa música também, tá? Eu dividi essa aula aqui em várias partes. Eu vou te ensinar os dedilhados da música, vou te ensinar os acordes, as estrofes 1, 2, 3 e 4 da música, embora elas a 1 e 2... E três e quatro, elas têm a mesma estrutura em termos de, de música, né? de acordes. É, tem uma pequena diferença na letra. E vou te ensinar também o refrão, que tem uma troca de acordes um pouquinho mais rápida. Mas com o que eu vou ensinar aqui, eu tenho certeza que você vai aprender. E não vai ser tão difícil assim, não. Aprender a introdução, né? que é essa introdução dedilhada. A gente vai fazer os acordes Ré menor, Dó, Dó menor e Sol. E aí na mão direita, a gente vai fazer dessa seguinte maneira. Vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o polegar aqui na terceira corda do colelê, Nessa região aqui, bem perto da, da, da, da traste, né? que da, da escala. E vai fazer... Vai ser M, I, P, M, -I P, M, -I P, M, -I P. Quatro vezes em cada acorde. Vai ficar assim, lentinho, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E no Sol 1, 2, 3, 4 Toda vez que eu começo aqui no M já é as 4 vezes o acorde Agora uma vez no tempo normal que eu estou tocando aqui no vídeo E aí já começa no meio da... entrando já com a batida, né? Ou quanto tempo. Se você tá gostando aqui desse vídeo, não deixa de se inscrever e deixar o seu like aí. E compartilhe também aí com seus amigos que também estiverem aprendendo ukulele, que gostarem da Marisa Monte. É muito importante aqui para dar mais fôlego aqui para esse canal. Eu vou agradecer muito. Então vamos lá. Agora a gente vai aprender os acordes. De quanto tempo da Marisa Monte. Então confete se o seu culelê está afinado. Né? Não toque com o culelê desafinado. porque você já é acostumar com o culelê certinho, bonitinho. E vamos lá. Então primeiro vamos focar aqui na mão esquerda. São vários acordes. né? Então o primeiro deles é esse aqui que eu já estou fazendo. Um acorde de Ré menor. Tá? Depois a gente vai ter o Dó. Não vou colocar na sequência certinha não. Mas depois vai fazer o Dó menor. E o Sol maior. Isso vai ser nas estrofes. No refrão também você vai ter um Ré menor de novo, o Dó. E aí vem esse acorde novo aqui, o Mi bemol. Ah, depois a gente vai ter o Lá maior. O Ré maior com a sétima. O Sol maior, que lá às vezes no vídeo eu estou fazendo assim também. com um, dois, dois, três e quatro, tanto faz. O Dó maior com a sétima. O Fá maior com a sétima maior, que é esse aqui. E o sol com a sétima. Então são todos esses acordes. tá? Então agora vamos para a primeira parte da música, estrofe 1. Um, que vai ser assim, vai ser aquela batida mais tranquilinha que a gente sempre aprende aqui. ó, tá, tá, tá, tá. tá, tá. É essa batida aqui que eu tô deixando aqui que vai aparecer. A gente vai usar essa na música inteira só um momento que a gente vai diferenciar um pouco. E aí, na primeira parte, no estrofe, né, tanto na estrofe 1, 2, 3 e 4, tem a mesma estrutura e sempre aparece do mesmo jeito. A gente vai fazer o Dó, o Ré menor, uma vez a batida. E aí, a gente vai começar também o, o, a, a batida no Ré menor, na segunda vez, mas a gente vai ficar só aqui no tempo 1 e no tempo 2, nas duas primeiras setinhas. Quando a gente for mudar para o Dó, aí já vai ser aqui nessa setinha aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ré menor, começa a segunda batida e agora troca pro Dó, tá, então esse vai ser a, a parte difícil da estrofe 1, vai ficar assim ó, uma batida, primeira batida, começa a segunda e no meio eu troco pro Dó maior, aí depois vir um Dó menor, uma batida inteira e pro Sol maior, uma batida inteira. Okay. Tá? Então, isso vai repetir na primeira e na segunda parte da música. Né? E na terceira e na quarta, porque a música tem quatro estrofes. Agora vamos para o refrão. O refrão: a gente vai estar tá lá tocando um Ré menor. Depois já para um Dó. E aqui ó, você já vai deixando o dedo preparado para fazer um Mi bemol. Porque esse aqui, esse acorde aqui é difícil. Vou deixar aqui no um detalhe para você ver. Tá, então, esse aqui é o mais difícil. Depois a gente vai pro Lá maior e aí segue. Então vai ficar assim, ó. A gente vai treinar junto aí. Um, dois, três, quatro. Deixa o pensamento livre para imaginar. Dedo preparado? Qualquer coisa que você quiser cantar. E aí agora, que tem uma diferençazinha. E vai fazer, cantar, desce, desce, sobe, troca o acorde, ó, desce, desce, sobe, vai pro Ré com a sétima, desce, desce, sobe, vai pro Sol, desce, desce, sobe, e fica no Dó com a sétima, a batida inteira. E aqui no Fá maior também, com a sétima maior, isso também é difícil, você pode já deixar o dedo 2 aqui meio preparado, ó. E aí quando você for trocar para eles ele cai primeiro e você faz isso aqui. Esse acorde lindo. Eu estou fazendo só um para cima, assim. Né? E aí depois eu faço um, dó com a, um só com a sétima. Também você pode fazer tanto para cima ou para baixo. Tá? Tanto faz. Os dois também você pode fazer para baixo. E para baixo aqui no só com a sétima. Fica opcional para você fazer de qualquer jeito. E aí ela já emenda a primeira parte o refrão com a, com a terceira estrofe. Agora tocando o um trecho do refrão, né? Qualquer coisa que você quiser cantar sei lá é só deixar a canção vai te levar onde você quer chegar há tanto tempo e por aí vai a, ter a terceira e a quarta estrofe e vai repetir o refrão novamente, essa mesma estrutura. Então, tendo essas partes bem resolvidas, você já consegue tocar a música inteira. E é isso que a gente vai fazer agora, né? Eu vou tocar a música inteira para você colocar em prática todas essas partes que a gente fez aqui no início dessa aula. 1, 2, 3, 4... Quanto tempo, tempo tem Eu não sei, não lembro muito bem Mas aquele sentimento não esqueço Fui pensando em alguém Que eu quis fazer uma canção E as palavras só agora eu entendo Deixa o pensamento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 Pensando em alguém Que eu quis fazer uma canção E as palavras só agora eu invento Deixa o corpo leve Deixa a onda te levar Qualquer coisa que você quiser dançar Vem cá É só a canção vai te levar onde você quer chegar. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, eu espero que você tenha gostado e tenha aprendido aí, refaça várias vezes o conteúdo dessa aula para você aprender e né, conseguir tocar essa música da Marisa Monte, Núcleo Lê a Música Quanto Tempo. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhe aí se você gostar desse vídeo, dessa aula. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!